só de filmes sobre arte. Né? O que significa isso? Que você estava falando de uma atividade que não é propriamente a atividade do cineasta. O cineasta não faz filmes sobre arte, faz cinema. Né? Mas, por outro lado, é importante você se interessar por outras artes. É fundamental, não é importante? É fundamental para um artista. né? Você ficar à par do que está acontecendo. As, as, as artes comunicam, elas falam entre si. Então, você tem que estar. muita coisa que um cineasta pretende, que é novo, Provavelmente a literatura já esgotou há 40 anos atrás. Então você tem que estar informado para fazer a sua seu próprio trabalho, você tem que estar informado do que está acontecendo em outras artes. Né? Uh, artes plásticas, por que não? Música, por que não? Entendeu? Então o um festival que se dedica a uma atividade uh, específica como isso, filme de, de arte, sobre arte, né? me interessa profundamente. Ontem eu vi o um filme de tá, tá te falando uh, sobre o experimento do Sildo Meirelles, que é muito interessante. Né? Da tarde eu tinha visto um sobre fotos do Tarkovic, que é muito bom também. Então, você tem que. É, é útil para qualquer pessoa, mas sobretudo para alguém que trabalha no, com, com algum tipo de arte. Isso é, você está viver uma experiência dessa, desse tipo de festival. Né?